Personagem secundário, Uhul! em que os times terão apenas dois jogadores que poderão fazer a cena E um jogador vai ser o protagonista da história E o outro jogador terá que fazer todos os outros personagens que aparecerem na história A volta dos que não foram Ok? okay? okay. A volta dos que não foram a partir de agora Ô oh, Carlos, eu não acredito que você tá de volta. Você saiu há cinco minutos dizendo que eu nunca mais ia voltar e ia levar todo o meu dinheiro e agora tá de volta assim? Desculpa, Margarida, <risos> porque eu fiquei com fome. Carlos, nem mais uma palavra! Toda semana você fala que vai sair e nunca mais volta. Tá lá e Volta depois! Que é essa? Não dá nem pra arranjar o Ricardão! Desculpa! Ricardo, <risos> você vai sair nesse momento que eu vou abrir essa porta para te expulsar. Não, a porta! Agora sai, cara. Peraí, peraí, só um minutinho que eu vou fechar a porta agora. E vou abrir de novo pra você sair e nunca mais voltar. Perdão. Sua megera. o E num bar. Quer dizer que agora você foi embora mesmo? Agora ah, me não soube mais nada, não. Agora não é uma beijera. Tá com... Só um minutinho que eu vou limpar o balcão aqui. <risos> Esse balcão também. Tá <risos> eu quero saber. Eu vou achar outra. Uma mulher mais bonita. Aquela ali, ó! É só mesmo! Você tá comigo! <risos> Olha só, cara. Deve. Você sabe que daqui a 5 minutos você vai estar de volta. Vai. Eu sei, eu já liguei pra Rebeca, ela já tá te esperando, ela já sabe como é que funciona aquilo, Se ela voltar bêbado, ela vai voltar ser... mamado. Você vai lá, você vai pedir perdão e ela vai estar tá lá te esperando porque ela já tá chorando. Aham. Uhum. Vá logo, parceiro, vá logo! Não, tá, tá. Tá, Dá Oi? Tem porta na casa, sabia? <risos> é, deixa eu abrir essa porta, é? <risos> Carlos. Eu já arrumei suas malas. E como assim? Eu já arrumei as suas malas. É. <risos> as suas malas são muito pesadas, Carlos. Vai louco, carro e sai daqui! Eu vou deixar essa mala aí também! Amigo, ele foi embora de verdade, dessa vez! Não Acho que ele nunca mais vai voltar. Por